E constatei que não é o XT4 do Linux. Nesse vídeo, então, eu resolvi explicar qual análise eu fiz para chegar à conclusão de que não é o XT4 do Linux, tá bom? Vamos lá, o que, que eu fiz? Eu tenho tanto a versão binária quanto o código-fonte. No meu vídeo sobre clones do Unix, eu disse que o Dennis Rich ele realizou a análise do coherent para chegar à conclusão se era o Unix da TIT, da Bell Labs. Só que ele não teve acesso ao código fonte, então ele fez a análise do sistema mesmo e chegou à conclusão de que não era o Unix da TRT e da Bell Labs. Era um clone, tá? Foi o primeiro clone da história que surgiu em 1969. E assim, os caras construíram um clone do Unix do zero, todo Nintendo, tendo kernel, é, bibliotecas, terminal, compilador, tudo do zero em apenas dois anos. Foi surpreendente a história do Coherent tem até uma história interessante, né? que um dos desenvolvedores do Coherent foi o cara que criou o Ghost, aquela ferramenta de clonagem do Windows. Então tá, é, eu resolvi fazer uma análise, tá? Só que eu não sei qual foi a análise que o Dennis Rich fez, então eu fiz minha própria análise. A vantagem é que eu tenho tanto o binário quanto o código-fonte, e eu comecei através do binário, tá bom? A primeira coisa que eu fiz foi uma cópia do XT4 dos dois, e eu comparei primeiramente o tamanho. E dá pra ver aqui que o tamanho dos dois é totalmente diferente, né? Então não adianta fazer comparação com o DIF, com o CMP, de hash com o MD5 ou com o SHA até o 512. Não adianta verificar através de octal, hexadecimal, porque nada vai ser igual. Os dois automaticamente não tem o mesmo tamanho, então eles não vão ser iguais. Em nada. Então isso já comprova de que os dois. São... esses t quatro diferentes? <risos> é claro que não. O que a equipe do Eleonois, por exemplo, poderia ter feito era simplesmente ter removido um monte de coisa do sistema de arquivos deles. Deixa eu fazer um ressalvo aqui. Eu tô falando que eles poderiam ter feito, não que foi feito. Porque assim, eu acho incrível que eu falo uma coisa e as pessoas dizem que eu falei outra. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que entendem. Qualquer coisa volta e veja de novo poderia ter sido feito isso, tá bom? Não é que eles fizeram. Então tá. A próxima análise que eu fiz foi utilizando o comando strings. Eu já mostrei esse comando aqui no vídeo se o Linux tem suporte ao DualShock 4, que é o joystick do PlayStation 4. É interessante, eu conheci esse comando assim, que o comando, por exemplo, cat, head, tail, o tac o more e o less são comandos que fazem leituras de texto. Textos simples, eles não fazem leitura de binário. Se você der um cast em binário, você pode ver que ele vai gerar um monte de caractere estranho e tal. E na época do Debian 4, não só aparecia caractere estranho, mas tudo que você digitasse daqui pra frente ia ser tudo caractere estranho. Até mesmo o seu nome né, ali no terminal, arroba, o hostname, eram tudo caractere estranho. Então você tinha que utilizar o comando reset para você voltar o que era é, antes. E assim, a partir do Debian 5 esse problema já não acontece. Você pode dar um cat no binário, vai aparecer um monte de caractere estranho, mas o terminal vai continuar normal, tá bom? Não se preocupe com conta isso. Aí depois de um tempo eu conheci o comando strings. Não me lembro como, mas esse é o comando que eu precisava para poder fazer uma leitura do binário. E, e através desse comando é que eu mostrei lá dentro do módulo, por exemplo, a licença do módulo. Hum, qual suporte, qual joystick ele tem e um monte de outras coisas e utilizando strings nos módulos xt 4 nos dois sistemas por exemplo do Linux eu pude ver qual a licença as opções do xt 4 conflitam com a do xt 2 e do xt 3 e tal já do ELENOS não aparece opção nenhuma só mostra as instruções necessárias para o módulo diferente do INIT-RD do ELENOS que mostra até a licença que é utilizada até por contribuidor já o xd4 do elenoise não, não apresenta nada. Só instruções mesmo. Beleza. No binário foi através disso. Agora o que a gente faz? A gente parte para a próxima parte. Que é analisar o código fonte. Que é onde a porca torce o rabo. Porque, galera. Seguinte. É, faz muito tempo que eu não mexo com código fonte. Pelo menos não em c. Eu aprendi c, c++, um, python, perl, shell... Java não, pelo amor de Deus, aquele código horrível, a sintaxe do Java é horrível. E eu aprendi C com um cara na internet de um site chamado chamava-se Unix. O cara até disponibiliza um tutorial em um C, dali pra frente eu estendi o uh, meu estudo. Só que não é uma linguagem que eu faço muito uso na minha área, que eu sou administrador de sistemas. Então eu preferi focar em uma linguagem que me atende mais, que seria Shell. De lá pra cá não vim mexendo muito, mas se eu for olhar o código, você é analisar e mexer. É, galera, tem uma bebê chorando aqui. Se estiver dando para ouvir, peço desculpa, tá bom? Mas, retomando no um assunto, o que me fez voltar a ter interesse em estudar programação foram os livros que o professor Augusto Manzano me enviou. De programação em Rust, só que me interessou muito. E programação em Lua, isso aqui foi demais. Então eu voltei a estender meus assuntos de programação graças ao interesse dos livros que ele me mandou de querer conhecer a linguagem Rust e tal Lua eu sempre gostei, principalmente que é uma linguagem do Brasil um código muito parecido também com C, mas assim no Brasil se aplica pouco comparado com o que é nos Estados Unidos Far Cry, por exemplo, tem código em Lua Aquele outro Defrag que eu mostrei, ele te o código em Lua Tem mais código lá tá? em C++ e tal Mas então tá, então vamos fazer aqui uma análise código-fonte. Galera, analisar código-fonte é um complicado, mas assim, se você quiser saber ler uma coisa, o ruim é que assim, é a quantidade de código que você tem que analisar. E foi o que aconteceu. Eu analisei de uns 4, 5, 6 arquivos e a gente acabou concluindo que realmente não é o mesmo código-fonte, tá bom? Através disso aqui sim, você pode usar o comando diff, comando cmp, para poder verificar os dois, o que é diferente de um para o outro. E realmente você vai ver que é totalmente diferente o código de um para o outro. Tá bom? Então assim, foi através disso que eu fiz a análise. Tanto dessas formas, quanto utilizando o código fonte. Mas ainda isso pode gerar uma expectativa assim na pessoa, né? Você vê que o, o x 4 do Linux na né? forma binária tem quase um mega. Enquanto que do LNOS tem só cento e poucos k's Olha que código mais enxuto. Né? Deve ser muito mais fácil de trabalhar. Muito mais trabalhado. Um trabalho muito mais bem feito do que do Linux. Né? É. não. Seguinte, até o documento do Helen mostra que o XT4 na verdade é um XT2 com um recursos do XT4. Foi assim que eles desenvolveram o XT4 para o Utilizando o módulo que eles já tinham do XT2, eles já utilizavam o XT2. E trabalharam para estendê-lo ao XT4. Basicamente, também aconteceu isso com o XT4 no Linux. Né? Eles, é um fork do XT3 que eles foram trabalhando. E ao longo do tempo, assim, eu lembro que ele tinha dependência. O XT4 do Linux dependia do XT3 para funcionar. E mais ou menos lá para a versão 4.0, 4.1, uma coisa assim, o XT4 já não dependia mais do XT3 para funcionar. Pelo menos foi o que eu percebi. Tanto que se você der o comando lsmod, dá um les que você pode subir e descer o texto. Você vê lá que tem a coluna de dependências. E assim, um módulo depende de outro para funcionar. É natural isso. E vocês podem ver que o XT4 é totalmente independente. Ele não precisa de nenhum outro módulo para funcionar. Tá bom? E é assim que a gente consegue avaliar as coisas. XT... 4 do LNOS ainda está muito rudimentar tá? Falta muita coisa O XT4 do Linux tem muitas opções, muitos recursos É por isso que ele chegou a esse tamanho Ele está muito maduro já O do LNOS ainda está em desenvolvimento Falta muito recurso Se for utilizado da mesma forma que o Linux Talvez não é o que pretende Mas é isso, eu quis trazer essa análise Mostrar para vocês como ela foi feita Como ela foi elaborada e trabalhada para eu chegar a essa conclusão. Agora vocês podem chegar à conclusão de vocês. Vocês podem baixar, por exemplo, o código fonte do do, do kernel, né, e comparar o um X4 de uma versão para outra, vocês podem ver que tem uma certa diferença, porque foram adicionados os novos recursos lá. Tá bom? E o que vocês podem fazer também, por exemplo, que isso pode ser um material de estudo para vocês no futuro, para quem quiser analisar código fonte, essas coisas, né? Para tá aí uma, um estudo para vocês. Eu publiquei a notícia esses dias que o ReactOS, que é o clone do Windows, surgiu através do Wine Ele está utilizando o BTRFS E assim, vocês podem agora baixar o código fonte do Linux, o código fonte do BTRFS do o, o ReactOS E comparar os dois, porque inclusive o desenvolvedor do, do BTRFS do ReactOS Ele deu o nome de WinBTRFS, ele disse que não tem código do Linux Vocês podem fazer a análise de vocês agora, tá bom? É longa? É, mas já tá um bom trabalho para isso tudo aí. Beleza? Então é isso. Eu termino aqui. Se vocês tiverem uma outra forma de analisar as coisas, deixem nos comentários aí. Só ajuda um ou outro, tá bom? E, e é isso. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Adicionar a playlist favorita de vocês. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever. E os links desses dois livros vão estar na descrição desse vídeo, tá bom? É isso aí. Um abraço e Falou.